Gala foi um elfo rei E seus tristes feitos cantarei Foi belo e livre seu lugar O último espada aguda lança do elmo o brilho longe alcança os astros mil do firmamento se espelham no escudo agento oh, oh, oh, oh, oh, oh. mas no faz que nos deixou e ninguém sabe onde ficou tombou seu astro na escuridão e mordor onde assombração mas muito faz que nos deixou e ninguém sabe onde ficou tombou seu na escuridão em mordor onde a sombra é são? em mor onde a sombra é são? em mordor onde a sombra é são? em mordor onde a sombra é são? Foi um elfo rei